Olá meus lindos, bem-vindos ao é Comida. Eu sou a Thay e essa semana a gente vai fazer geladinho. Três sabores deliciosos, chocolate com leitinho, frutas vermelhas e caipirinha. A receita maravilhosa para você curtir o carnaval. E hoje vamos fazer geladinho, chup-chup, sacolé. Como é que se chama aí na sua cidade? Comenta aqui embaixo pra mim. Para fazer esse geladinho, primeiro eu vou dar três receitas de geladinho: uma alcoólica, especial para o carnaval, e duas não alcoólicas, também especiais para o carnaval, porque nesse calor que está fazendo, geladinho é tudo de bom. A gente vai começar pela receita alcoólica, e aqui eu tenho uma caipirinha que vai ficar deliciosa em formato de geladinho. Então vamos para os ingredientes: limão, cachaça, água, açúcar, mais limão cortado em rodelinhas, saco para geladinho e um funil. Vamos começar nossa receita e antes de começar eu já tenho uma coisa para falar. A quantidade de água que eu tenho aqui vai depender um pouquinho da quantidade de limão. Aqui eu estou usando três limões. Eu descasquei ele com cuidado, tirando aquela partezinha branca. Mas pode ser que seus limões sejam maiores ou pode ser que seus limões sejam menores. Dá para fazer essa receita também com limão siciliano, caso você fique interessado, é uma boa dica. Então, eu vou começar colocando meus limões aqui. Vou colocar o açúcar. O açúcar também, gente. Açúcar, a quantidade de açúcar vai é uma coisa muito pessoal. Eu, pessoalmente, gosto de coisas menos doces. Então, aqui eu vou botar uma quantidade de açúcar menor. Mas se você achar aí que a quantidade de açúcar que eu tô sugerindo não é suficiente, você coloca mais açúcar. É só experimentar e ir colocando mais açúcar. A gente vai começar com um copo de água. Eu vou bater, experimentar e a gente complementa com o resto da água, caso seja necessário. Aqui eu só bati o limão, o açúcar e a água. Eu experimentei, vi que precisava mais um pouquinho de água, eu botei mais um pouquinho de água. Ao total, eu acho que eu botei em torno de 360 ml de água. E agora a gente vai só colocar a cachaça e dar uma misturada. Gente, aqui eu tô usando 50 ml de cachaça, então ele vai ficar assim. No ponto para curtir o carnaval. Vamos só dar uma madrinha para misturar. E se você quiser, você pode coar. Eu, pessoalmente, não gosto muito de coar, porque caipirinha é aquele negócio que a gente toma, que é ela tradicionalmente socada, né? Que você coloca o limão, o açúcar, vai com... Deu branco? No socador e vai macerando. Essa era a palavra, vai macerando. Aqui, como a gente tá batendo no liquidificador, por que eu tô batendo no liquidificador? Porque se eu colocar a parte branca do limão... E a casca, com o tempo, ela vai começar a amargar. Porque isso acontece se você faz qualquer coisa com limão ou com laranja. Com o tempo ele começa a amargar. Então como eu quero que essa caipirinha dure um pouquinho mais, né? A gente vai congelar ela, ela vai durar vários dias. Então eu tô tirando essa parte branca justamente pra não acontecer isso dela amargar. Agora a gente vai pegar nossos saquinhos. Aqui é opcional, tá gente? Mas é uma ideia pra ficar bonitinho. Você pode... Pegar uma rodelinha de limão, colocar dentro do saquinho, ficar bonitinho, temático, bota o funil, enche, segura, segura aqui ó, tá vendo a espuminha formada? Segura aqui. voltinhas ah, dá um não temos aqui um delicioso <risos> temos aqui um delicioso geladinho de caipirinha vamos fazer os outros e agora que nosso geladinho de caipirinha já está no presente a gente vai partir para os nossos próximos dois sabores mas antes me responda você já se inscreveu no canal até aquele diálogo de toda semana. Por que não se inscreveu ainda, gente? A gente tá aqui. Eu já disse, a gente não vai parar toda semana, dia de domingo, religiosamente. Temos vídeos no canal. Então, pra ver essa receita e muito mais receitas gostosas, se inscreve no canal e lembra sempre de ativar o sininho para receber as notificações. Agora, esse segundo geladinho, segundo não, segundo e terceiro... Na verdade ele pode ter ser terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e tal, porque eu vou ensinar para vocês uma forma de fazer a base e vocês podem saborizar do jeito que vocês quiserem. Então, vamos para os ingredientes. A base do no nosso geladinho vai ser meio litro de leite, uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Para saborizar eu vou usar em metade. Eu vou usar 150 gramas de frutas vermelhas. Aqui eu estou usando congelada, mas você pode usar fresca. Fica muito gostoso. Frutas da sua preferência. E pra outra base, eu meia xícara de leite em pó e 50 gramas de chocolate. Aqui no liquidificador eu já tenho o meu leite. Agora eu vou botar o leite condensado. alegria da criança. Essa base de geladinho gourmet, ela é muito boa. E o creme de leite. Aí o que eu vou dizer pra vocês. A maior parte das pessoas, quando faz geladinho, pra que... Para ajudar ele a não cristalizar no freezer, para não formar aqueles cristais de gelo, coloca o um ingrediente chamado Liga Neutra, que é um aditivo químico. Eu, pessoalmente, não sou fã de aditivos químicos, então eu não vou colocar aqui. Por isso que eu tô colocando uma quantidade menor de leite e uma quantidade maior de creme de leite para ajudar a dar essa cremosidade. Mas, se vocês quiserem colocar a Liga Neutra, é a opção de cada um, você pode colocar uma colher de sopa de Liga Neutra, aquela colher de sopa normal medidora. O de só pode ligar neutra. Você acha esse ingrediente naquelas casas tipo sorveteria, panificação. que a gente vai só bater. Agora que tá batido, eu vou dividir, vou deixar metade daquele liquidificador pra gente fazer as nossas frutas vermelhas. E vou separar metade pra gente depois fazer o de leite ninho. Vamos ver aqui. Pra eu dividir certo. Acho que foi, mais ou menos mental reserva isso aqui vou botar minhas frutas aqui e é só bater de novo e olha só que cor linda perfeita, maravilhosa hum, que ficou nosso geladinho deixa eu só dar uma arrumada aqui agora a gente vai pegar nosso funil e encher os saquinhos Gente, eu chamo mais de geladinho porque na minha cidade a gente aqui chama de geladinho. Mas, como vocês sabem, pode ser chup-chup, sacolé. A gente tem vários nomes pra essa maravilha. A depender de onde você esteja no Brasil. Eu claramente enchi esse saquinho demais. A gente vem... Derruba um pouco. Segura. Aqui. Melhor forma, você segura onde está o final do líquido, dá umas voltinhas. não de secar aqui que eu enche demais. Depois vem... <risos> e dá o um nó. É mais fácil se você não abalacar sua mão toda. Vamos encher todos. E para finalizar nosso último geladinho, eu botei aqui de volta no liquidificador a outra metade da base que a gente fez. E a gente vai só colocar o leite em pó... e bater. O que eu também já fiz pra adiantar Eu levei meu chocolate pro micro-ondas em 30 e segundos Só até ele derreter O que a gente vai fazer agora? A gente vai formar uma casquinha de chocolate Do lado de fora do nosso geladinho Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar nosso saquinho Virar um pouquinho a entrada Pra não melecar e ficar mais fácil Agora a gente vai pegar uma colherzinha de chocolate E colocar dentro do nosso saquinho Deza nessa hora ajuda. Negócio que eu tenho faltando. Aí você desdobra. E desce esse chocolate espalhando ele no saquinho inteiro. Se você for uma pessoa que for muito perfeccionista ou estiver fazendo para vender, isso daqui é uma ótima opção de sacolé para vender. Você vê alguma parte que está o chocolate mais falhadinho, você coloca mais um pouquinho de chocolate dentro do saquinho até ele ficar todo escurinho, porque assim vai formar uma, uma casquinha mais uniforme de sacolé ou de sacolé de chocolate. Aqui, como eu não estou fazendo para vender, eu não vou com esse perfeccionismo todo, eu só vou colocar meu funil e encher até onde tem chocolate. Tem demais. Essa sou eu. Em casa vocês fazem mais bonitinho. Agora, tá vendo que ele fica com a casquinha de chocolate toda por fora? É só fechar. E chegou aquela hora mais triste, que é o quê? Nós temos aqui uma torre de geladinhos. Né? Gente, cada receita rende em média sete geladinhos, tá? E chegou a hora que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o sacrifício. Experimentar. Eu aprendi quando criança o jeito de comer geladinho, tá? Eu corto. Calma, eu ainda não me Velho, dá pra brincar carnaval legal com isso aqui. Muito bom. Muito, muito, muito, muito, muito, muito bom. É isso, gente. Essa é a nossa receita de geladinho gourmet pra você brincar seu carnaval, pra você ganhar o dinheiro se quiser. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Ah, feliz carnaval!